Boa noite, Wellington. Boa noite, Vair. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo à nossa live, Chico. Eu é que agradeço e torcendo para que tudo transcorra da melhor forma possível. A gente já agradece, tá, Wellington, por estar tá participando da nossa live no Chico. Bom, pessoal, hoje a nossa live é com o Wellington Santana Ferreira. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, trabalhador da fraternidade espírita cristã em Ituiutaba, Minas Gerais. O estado que produz médium, né? É, e é, terra do Jerônimo Mendonça, muito conhecido Sim, no isso. estado de São Paulo. Ele viajou muito por estas terras, imagino que, que ele deva ter ido aí em Bauru também. Jerônimo Mendonça, um gigante deitado. Ô, Helnet, a gente pergunta para o nosso centro, nosso convidado, como que você conheceu a doutrina? Você é de família espírita? A gente conhece a Vânia, sua prima, ela é uma amiga muito querida. E você, você já é de família espírita ou você chegou com o tempo e chegou na doutrina? Não. É, não sou de família espírita. Quando eu me refiro à família, me refiro. Pais e avós, não é? é? Não, eu fui o primeiro da minha família, ainda jovem, aos 18 anos. Já tem um tempinho, né? 30. 18 a 36 anos, mais ou menos por aí assim, né? E desde essa época, Estamos até hoje. Começamos no movimento de, de mocidade espírita aqui em Turicaba passamos pelo movimento de unificação mais de 20 anos, é, no estado de Minas, depois, é, por questões normais, não é? passamos a bola para frente é, no movimento de unificação, e hoje é, sou apenas um, um trabalhador da Fraternidade Espírita Cristã. E, e, sou, e ajudo também em algumas outras casas aqui de Ituiutaba como voluntário. Que legal. Mano. Bom, o tema que a gente escolheu falar hoje são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Eu separei um texto aqui, então, aí só passar a bola para você. Eu vou ler ele aqui para a gente. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, afirmou Jesus em uma de suas citações sobre as bem-aventuranças em seu mais famoso e revolucionário manifesto da história, o Sermão da Montanha, que eternizou-se no Evangelho de Mateus, como o código ético da humanidade, o caminho a ser seguido pelo ser humano para tornar-se bem-aventurado. Entre as qualidades destacadas pelo Cristo para transformar o coração dos homens, Jesus falou sobre a importância da misericórdia como um sentimento sublime. Mas, na prática, o que significa ser misericordioso? E como conquistar essa virtude tão importante? Buscando o sentido da palavra misericórdia, encontramos como principais definições piedade, compaixão, caridade. E é justamente a necessidade do perdão das ofensas e da reconciliação que Jesus evidencia em seus ensinamentos. Quantas vezes perdoaria o meu irmão? perdoaluei, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Comigo agora? Sim, agora com você aí. Ok. E, é, ir por uma questão de, de disciplina habitual, mais ou menos quantos minutos? Ué, tu é... Geralmente tem ficado tem dado uma hora no máximo uma hora e dez a gente encerra. Ok, vamos lá então. É, você Agora... vai falando qualquer No meio do caminho eu vou te interromper posso interromper perguntar alguma coisa a gente vai trocando essa... essas figurinhas aí, tá bom? Ok, fique à vontade, tá, tá. bom? Boa noite queridos internautas, irmãos, companheiros, familiares, amigos, amigas, que estão nos dando a honra de, da nossa parte, exercitarem a paciência num dia de sábado para, para nos ouvir. O que realmente nos conforta é utilizarmos este tempo para aproveitar o que a doutrina espírita, na condição de consolador prometido, nos ensina, nos conforta e nos esclarece. Como já foi lido pelo Ivair, a proposta para o estudo da noite é a respeito de o capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Bem-aventurados os misericordiosos. O Sermão do Monte, no dizer de Mohandas Karachangandhi, o grande líder político-social da Índia do século XX, certa vez disse que, se todos os livros se todas as enciclopédias fossem destruídas na Terra, deixando apenas o Sermão do Monte, a humanidade não estaria desamparada. O que é importante considerar nesta fala de Gandhi é que ele, sendo um hinduísta e não um cristão, reconhece na pessoa do Cristo, um ser especial, um ser diferente. Ele de uma cultura totalmente diferente da cultura do mundo ocidental. Isso vem reforçar a ideia de que o Espiritismo já defende de que o Cristo é o governador espiritual do planeta Terra, exercendo uma função que vai muito, muito além da nossa capacidade de compreensão no universo infinito. Mas para homenagear, o Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Bauru, nós buscamos uns textos para ilustrar a nossa modesta fala, textos da psicografia de Chico Xavier. Vamos lembrar a introdução do livro Sexo e Destino. Naquelas rápidas palavras em que Emanuel, na sua capacidade de síntese extraordinária, já deixa ali obra para um estudo extremamente aprofundado. O nobre mentor diz que, naquele dia ensolarado de Jerusalém, a praça estava repleta de gente, pois ali estava acontecendo algo sui generis. Infelizmente, um fato comum à época, e comum até os dias de hoje, mais de dois mil anos. A lei, extremamente ferrenha, rígida para com todos, mas principalmente para com as mulheres. O Cristo, em todos os instantes, ele era vítima de um questionamento capcioso, de uma pergunta carregada de maldade, de maledicência, para jogá-lo contra o poderio político, e econômico de Roma, mas contra também o poderio religioso dos sacerdotes. E alguém, então, para testá-lo, lhe pergunta, na frente de muita gente, como diz Emmanuel, Senhor, esta mulher foi pega em erro, e a legislação determina que ela seja apedrejada. E o senhor? O que tem a dizer sobre isso? Diz Emmanuel que o Cristo estava na sua calma habitual. Com certeza ele já conhecia o íntimo dos pensamentos humanos, conhecia as fragilidades humanas e suas necessidades, e na condição de Espírito perfeito, ele mais uma vez aproveita a oportunidade, não apenas para deixar um ensinamento para aquele contexto, mas para todo o porvir. Ele simplesmente diz... Aquele que estiver sem pecado, aquele que estiver isento de erros, pois então pode pegar a primeira pedra e atirar. Os textos por vindouros não concretizaram bem, em pormenores, o que se sucedeu mas é bem provável que no inconsciente humano coletivo está muito bem inserido que possivelmente ali naquele momento não houve alguém para tirar a primeira porta. Porque o Cristo na sua inteligência perfeita ele aproveitava as oportunidades para falar ao inconsciente humano, à parte sábia. Porque mesmo que a parte consciente lógica não conseguisse entender aqueles ensinamentos, a mensagem estaria incutida e no tempo certo ela daria o resultado necessário. E é por isso com o objetivo de sempre falar ao inconsciente, pois este possui. O pensamento ficou. E assim termina Emmanuel, no prefácio do livro Sexo e Destino, chamando a nossa atenção diante do nosso comportamento frente às situações e às pessoas. Em O Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 625, Allan Kardec questiona aos benfeitores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta ela é muito concisa. Jesus. Creio que a partir daquele momento, Allan Kardec, cujo trabalho era empírico, era de pesquisa, embora... Não, como o trabalho de pesquisa na universidade, mas ele ali pesquisando algo novo, entendo que a partir de ler aquela resposta, ele passa a ter um olhar diferenciado sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos. Sobre os evangelhos. É óbvio que Allan Kardec já era um cristão de família protestante, conhecedor dos evangelhos, só que o seu olhar perquiridor com certeza acelera diante de observações mais minuciosas a respeito do Cristo e da sua mensagem. E nós vamos observar, no trabalho magnífico, extraordinário do Codificador, na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele estabelece que os evangelhos podem ser divididos em cinco partes. Vejamos bem, a primeira parte, os denominados milagres. A segunda parte, as denominadas profecias. A terceira parte, os atos comuns da vida do Cristo. A quarta parte, as palavras que serviram para que a igreja fundamentasse os seus dogmas. Mas a quinta parte, que é a que realmente nos interessa, é o ensino moral. E complementa o codificador. As quartas primeiras partes são motivos de questionamentos, de dúvidas, de colocações, não é? Mas o ensino moral do Cristo é inquestionável, porque neste ensino moral pode-se basear todas as estruturas sociais, políticas, econômicas, religiosas, éticas, qualquer área da humanidade, em qualquer lugar do mundo. Muito interessante. Então, Allan Kardec, ele se baseia no ensino moral do Cristo para criar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais precisamente também, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, Denominada de leis morais. Falando de psicologia, bem-aventurados os misericordiosos. Nesse contexto psicológico, estamos nos referindo à tomada de atitude e nos comportar modificar o nosso comportamento para melhor. E a psicologia do comportamento, desde as pesquisas de Watson, de Skinner e de tantos outros, vem ajudando o ser humano para se entender, para encontrar as suas respostas, para ser uma pessoa melhor, para que a vida das pessoas fique melhor. Mas, infelizmente, apesar de todos os avanços, é óbvio, apesar de todo o trabalho meritório, ainda predomina um pensamento materialista. De achar que o um ser humano é apenas um complexo Celular e de que as cognições, principalmente o pensamento, é o trabalho de estruturas neurocerebrais. Mas o que vem a ser misericórdia? Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembramos aqui agora, nesse momento, daquela outra passagem de O Evangelho, em que aquele homem estava sofrendo <risos> devido ao sofrimento do seu filho. E ele, então, procura o Cristo e de joelhos diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o meu filho é um lunático. Ora cai na água, ora cai no fogo. E segundo os evangelistas, o jovem de apenas 14 anos, era vítima de obsessão com Tomás. De um espírito perseguidor, de outras épocas, em que o conúbio vibratório estava tão intenso, que já era quase o espírito que dominava a mente do adolescente. E o Cristo, condoído com a dor do Pai, simplesmente diz para o Espírito, retira-te, e o jovem volta à consciência do si. Exemplo extraordinário do próprio mestre, e vem nos mostrar, nos ensinar, o médico, o professor, por excelência, faça assim e sereis felizes. Faça assim e encontrarás a harmonia interior. Então, essa mensagem do decálogo, bem-aventurados os misericordiosos, é atualíssima, nesse período em que estamos vivendo, em que não há um ser humano no seio do planeta Terra que precisa de ter um cuidado mais acentuado. Estamos falando desse período pandêmico, em que, embora as coisas já estejam até voltando ao normal, mas ainda é preciso muito cuidado. E nesse contexto do ficar em casa, a solidão tem aumentado. E por isso, o exercício da misericórdia, da solidariedade, de sermos solidários uns com os outros, nunca foi tão grande. E afirmo com absoluta certeza, só há solitário quando não existe solidário. Se eu me solidarizo com alguém, eu deixo de lado a solidão, e convivo com alguém que provavelmente esteja precisando de um olá, de um oi, de uma palavra amiga. Vivemos na atualidade, na época da tecnologia, que às vezes até tenta nos passar uma rasteira, né, é, mas como eu estava te dizendo, eu sou da época do reto projetor, mas sou também daquela época em que aproveitávamos depois das 21 horas, sábado após as 14, domingo e feriado, para pegarmos o telefone, o telefone fixo, não existia celular, para ligarmos para o familiar de outra cidade, numa ligação interurbana, porque nesse período era mais barato. Uhum. Vocês, você lembra? Sim. É, é, ligação telefônica interurbana era muito caro, né? internacional era caríssimo, hoje é, hoje é de graça praticamente. Né? Então a gente ligava, conversava, ficávamos dialogando... Meia hora, uma hora, e isso nos fazia muito. Eu estou aqui apenas rememorizando com os irmãos que estão nos ouvindo de que é muito fácil ser solidário. Só que, às vezes, nós nos enclausuramos em nós mesmos. Mas queremos relembrar aqui, até mesmo a título de divulgação, trabalhos de solidariedade que são verdadeiros monumentos de misericórdia na nossa sociedade. A título de divulgação, o que é muito importante... Vamos lembrar da Fraternidade Sem Fronteiras, em que grupo de brasileiros, de pessoas idealistas, auxiliam irmãos economicamente mais carentes da África, mais especificamente de Moçambique. Este trabalho que nasceu do Médicos Sem Fronteiras. Idealizaram em cima do Médicos Sem Fronteiras. Hoje, são pessoas de várias denominações religiosas, sociais, mas o número de espíritas é muito grande. Vamos lembrar também do Centro de Valorização da Vida, cujo idealizador, após ler o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, decidiu criar um trabalho de auxílio pelo telefone. Ué, você pode repetir para nós? Porque parou aqui, deu uma travada. É, está me ouvindo, Ivair? Agora só que nós estamos te ouvindo. Sim. Ok, beleza. É, é, eu vou retornar. Só de você, eu vou, eu vou entrar com, uma, com uma, um texto de Emmanuel rapidinho, que cai bem no que você está falando. Pra você poder tentar tá, okay, sequência. Emmanuel nos diz, então, quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos. Plantemos lá em nosso caminho trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem, na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestades e incompreensão. Bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Ok. É, está me ouvindo, Ivair? Ok? Ok. Ótimo. Né? As palavras de Emmanuel sempre extremamente lógicas, uma capacidade de síntese muito grande. Eu é? muito evoluído, então, né? Estávamos falando é, de... de Os mestres sem fronteiras, né? De... Trabalhos que que servem como verdadeiras obras de misericórdia na sociedade. Fraternidade Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, o CVV, o Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos e tantos outros. Mas no nosso caso específico, não é, ir O Centro Espírita na sua simplicidade, que seja, mas é uma célula que dá a oportunidade de trabalhar em benefício da humanidade, reverberando em nós mesmos. Vivemos numa época em que as relações humanas elas estão muito intensas. As redes sociais potencializaram o, os relacionamentos, não é? E temos que, que utilizar bem esta conjuntura da melhor forma possível. E que maravilha nós podemos estarmos aqui hoje utilizando a tecnologia devido a uma, a uma necessidade. É, imaginamos essa questão que vivemos é, sobre a pandemia há uns 25 anos atrás, 20 anos atrás talvez, não teríamos como estarmos aqui hoje. Realmente teríamos que ficar quietos em casa. E como ficaria as escolas, os trabalhos? Não é? Então, eu quero deixar aqui uma mensagem, porque, infelizmente, muitas pessoas... Estão tendo muitas dificuldades, mas procuremos analisar com outros olhos, lembrando o texto evangélico, de tudo dai graças, agradeça por tudo. E interpretando o fenômeno, tudo que nos acontece pode nos ensinar. Alguma coisa. Ô, oh, é. uhum. o, o Chico, numa conversa que ele teve com o Geraldo, ele para, o Geraldo nos conta, né? Que ele para e fica olhando pro. Ele para do nada conversando com o Geraldo. Ele para e fica olhando assim pro alto, como se ele tivesse ele estava recebendo, né? Uma orientação espiritual. E aí ele volta, retorna, ele olha para o Geraldo e fala, Geraldo, o que, que é multimídia? Ah, o Geraldo, isso. Há muitos anos atrás, o Geraldo fala... Multimídia, Chico? Eu não sei. É só alguma coisa relacionada a, a multi, um monte de coisa, porque é multi, né? E aí ele fala Chico fala, então, é porque os Espíritos estão me falando aqui que daqui um tempo a nossa doutrina vai ser divulgada pela multimídia, pelas multimídias, né? E chegando esse tempo, né? É o que bem é que você falou. É, a espiritualidade se antecipa, né, Ué? É, porque se nós não tivéssemos hoje esse, essa, a, né, as redes sociais, essa tecnologia que a gente tem com essa pandemia, a dificuldade seria muito maior, né? bem maior, muito maior. É, a tecnologia nos oferece a condição de elaborarmos o plano B. Não é? De porque, não deixarmos é... de, de, de, de, de trabalhar, né? estarmos trabalhando, é. dar nos divulgando, né? É, é, o que o mestre nos fechou, né? Todo o ensinamento. Às vezes eu me pergunto também, conversando com um amigo, como Jesus mudou tanto a humanidade, né? E, e, e Que ele trouxe com tão pouco tempo, se ele não tivesse vindo, né? em que situação estaríamos, né? Ou à beira do, do, da extinção, ou ainda muito brutos, né? Tem então, Jesus olha como a importância da vinda do nosso Mestre, né? E, e, e as bem-aventuranças, assim, é como o Gandhi falou, você falou, né? poderíamos perder tudo, mas os ensinamentos estariam aí, né? Tudo é, resolvido varia, aí. Você está, você está se referindo muito bem o que seríamos sem o Cristo, não é? E, e seguindo... Nesse raciocínio, eu me pergunto, eu me faço essa pergunta. O que eu seria sem a doutrina espírita? Eu não consigo me ver sem a doutrina espírita. Se eu sou um bom espírita, é outra história. É? é outra história. Mas eu não consigo me ver sem a doutrina espírita. É ela que me norteia. Né? É, é, é o Wellington Espírita que tenta, que procura se comportar melhor em casa, melhor no trabalho, melhor com as pessoas, melhor com a vida. Não é? E é o Eliton Espírita que esforça para ser uma pessoa mais misericordiosa mais solidária. E esse contexto de misericórdia, de solidariedade, é, dá a oportunidade para todas as pessoas serem úteis. Não é? Todas as pessoas podem ser solidárias. Todas as pessoas podem doar um pouco de si ou um pouco do que tem. E o interessante agora, vai já é para análise nossa, a importância da solidariedade, da prática do bem, para realmente nós nos conhecermos e modificarmos o nosso comportamento para melhor. Porque a finalidade é essa. Dar ou doar-se precisa ter um significado, precisa ter um sentido. Isso precisa é, nos fazer chegar em algum lugar. Evoluir, né? Nós buscamos isso na mensagem número 1 um do livro Fé, do Chico. Um livrinho pequeno, fino, se não estou enganado, é um livro de parceria com o Carlos Bacelli. O espírito que ditou essa mensagem é Albino Teixeira. E, e, e vamos refletir nessa mensagem que é curta, mas tem o um significado da prática da solidariedade, da misericórdia, que reverbera em nós, nos levando ao autoconhecimento. E o autoconhecimento tem o compromisso de nos tornarmos pessoas melhores. Que é o nosso objetivo, enquanto encarnados aqui na Terra. Evoluirmos espiritualmente. Então vamos lá. Olha o que nos diz Albino Teixeira. A mensagem chama Autoconhecimento, primeira lição do livro Fé, livrinho pequeno. Se queres verdadeiramente encontrar-te, sai de ti mesmo. Interessante, né? Se você quer se encontrar, saia de ti mesmo. Mas como? Né? Ele está afirmando: como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo? Então, aqui está falando a pessoas, às vezes equivocadas, não é? Que é em si mesma, né? que fica em si mesmada, procurando se analisar, é óbvio? Nada contra, nada contra. Trabalho de meditação, de introspecção, é terapêutico. Só que a questão aqui vai muito mais além do que isso. Então, muitas vezes, se eu fico em mesmado em mim mesmo, eu só enxergo a mim. Eu não tenho parâmetros. Eu não tenho como fazer comparações. E isso leva o ser humano ao egoísmo. A centralização em si mesmo. Vamos seguir aqui o raciocínio do Albino Teixeira. Como saber quem és, desconhecendo como reages diante dos outros? Toda reação diante de alguém, diante de uma situação se refere à emoção. A emoção é uma reação fisiológica de algo que está no nosso pensamento. Então, eu preciso, nós precisamos de conviver uns com os outros, porque na convivência com os outros, não é? Nós reagiremos, teremos emoções as mais diversas possíveis. Emoções básicas. Alegria, tristeza, nojo, raiva... Não é? Emoções básicas. E essas emoções, elas reverberam no nosso corpo através de um choro, que pode ser de alegria, mas pode ser de tristeza também. Que geralmente não é. De Oi? E geralmente o é, né? De tristeza. As pessoas hoje choram muito, né? Isso. Taquicardia, aquele peito apertado, não é? Ô doutor. Será, será que não é porque as pessoas, talvez, não, a mensagem chega para uns, né? Que procuram conhecer, e o Espiritismo é uma porta lá, é, larga no sentido de dar esse conhecimento, não de né, no sentido da porta larga e da porta estreita eu digo na porta lá de trazer esse conhecimento para a humanidade, os bem-aventurados, é uma expressão que Jesus significa os felizes, né? Então, aqueles que buscam a felicidade no aspecto espiritual. Porque muitos entendem, né? Bem-aventurados, do ponto de vista material, né? Seria aquele relacionado às pessoas que possuem bem, poder, né? Posição, destaque. E aí que está o choro, né? quando a coisa aperta. Né? Que não tá, o Espiritismo que traz a questão do ser feliz, mas o ser feliz espiritual. Né? Talvez seja aí um pouco dessa questão, do as pessoas ainda não, não, não entenderem né? essa questão, essas mensagens que Cristo veio trazer, porque já se passaram aí mais de dois mil anos. O Espiritismo como revelação, vem trazer a verdade, porque toda revelação traz uma verdade. E mesmo assim ainda existe preconceito, né? As, as outras denominações preferem criar o preconceito, criar a mentira, para enganar, talvez, é isso? Para que o ser humano não se descubra e, não, e vá né, buscar a verdade, como Jesus mesmo falou, né? É, conhecereis a verdade e ela te libertará. Talvez isso, né? Sim. E, e essa verdade que o Cristo está se referindo, que nos traz uma dimensão muito ampla de entendimento, não é? Mas podemos entender como sendo o nosso conhecimento da nossa relação com o Criador, com Deus... Não é? E essa nossa relação com o Criador, ela precisa de uma ponte. E essa ponte é o nosso semelhante. Não é? Isso nos remete ao ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Mas quando nós falamos desse contexto de autoconhecimento, dessa importância que tem de nos relacionarmos com os outros para conhecer as nossas emoções, continua Albino Teixeira nos dizendo como que podemos nos entregar a demoradas introspecções se muito longe se não muito longe, a dor, a fome, lágrima e sofrimento. Aí ele busca o Cristo. Né? Disse o Senhor, brilhe a tua luz, seja útil. Você pode fazer muita coisa. Você também é parte do universo. Eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Então, quando nós somos convidados a sermos misericordiosos para nos conhecer melhor, no contato com o nosso semelhante, no exercício da empatia, eu me coloco no lugar do outro, eu aprendo, eu aprendo que às vezes a minha dor não é maior do que a dor do outro. Porque pode ser que eu esteja lamentando por uma agulhada na ponta do dedo e alguém com uma enxaqueca enorme esteja mais resiliente do que eu. Mas quando eu me coloco no lugar do outro, eu posso entendê-lo melhor. E isso reverbera em mim. Quando nós estamos praticando o bem, Qualquer atividade, qualquer que seja, o meu cérebro vai produzir neurohormônios que são denominados de química do bem. E uma delas importantíssimas, importantíssima, que é a ocitocina, o neurohormônio do amor. E o que, que acontece? Ela age no meu cérebro, no meu campo cognitivo dos pensamentos. E o que isso provoca? É como se eu estivesse tendo a oportunidade de ressignificar pensamentos difíceis, pensamentos muitas vezes carregados de mágoa, de ressentimento. Então, eu passo a ver as coisas de forma diferente. Graças ao exercício da misericórdia. Da prática do na Agora, quando nós... Quando nós Só, só para completar, e passo a palavra para você, Ibai. Quando nós formos fazer qualquer coisa, é importantíssimo que a referência seja a mensagem do Cristo. Para que realmente eu consiga me transformar. Porque pode ser... Que alguém fica muitos e muitos anos, muitos e muitos anos, fazendo alguma coisa e não se transforma, não muda. Ou seja, será que está fazendo da jeito certo? Né? Pois não, Ivair. É. Então, bom, pessoal, ser misericordioso, então, compadecer-se com a dor do semelhante, compreender a necessidade do seu semelhante, saber perdoar, né? Não basta dar objetos, objeto, eu preciso ser bom, dar-se de si. E Jesus tem uma passagem que fala, quando chega a pessoa no altar com a sua oferta, mas tá com um problema, Jesus fala, deixa a sua oferta aí, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, e depois você volta, então, e oferece a sua oferta. É bem claro que as pessoas acham que dá, apaga o pecado dela. Aí ah, eu compro a minha salvação, né? Mais ou menos isso. Eu tenho muito dinheiro, eu vou lá, eu compro minha salvação, eu dou lá na creche, eu tô... não quero nem saber né? Para quem que tem... eu Então eu comprei o meu, a, a, o meu espaço no, no céu, na cabeça. E não é, né? Não é, é muito mais profundo. É, Jesus não, não vê isso assim, né? Então, e pode-se fazer o bem sem ser bom, né? Mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Então, é, é, é, é tudo que você né? maravilhosamente está nos, nos falando, né? E, e a gente está no tema da misericórdia, que é que as pessoas confundem muito, né, Wélio? Talvez as pessoas não, não, não, não, não, não conseguem enxergar o verdadeiro sentido da misericórdia, que é a questão mais espiritual do que o material. Perfeitamente. E foi justamente por isso que, que nós iniciamos aqui a nossa participação, trazendo o prefácio do livro Sexo e Destino, que ali era puramente é, a, a prática do perdão. Né? E é interessante falar sobre perdão, Ivair, porque nós ouvimos muito perdão como sendo o esquecimento. Ah, Welton, mas eu não consigo esquecer. Correto. Você não consegue esquecer mesmo nem ninguém, porque nós temos memória. Apenas quem quem está com problema de falta de memória é que esquece. Ainda tem, né? né? Esquece, né? É sinal Ainda que, tem também, a memória, que temos de né? memória, né? É. Tá então o, per... o, o o perdão é, nada mais é do que olhar com olhos diferentes, interpretar aquilo que aconteceu com um outro sentido, entender, não é? Isso, isso é é, é perdão, não é? É, Nós tratamos muito disso, é, Ivair. Por incrível que pareça, porque preste bastante atenção, meus irmãos. É, aquilo que já aconteceu, é, não vai voltar. Já aconteceu, já foi um fato. Né? Agora, o que é que fica gravado na nossa memória inconsciente? As emoções do fato que aconteceu. As emoções ficam gravadas. Então, o problema não é o fato em si, mas as emoções que foram geradas. Então, quando nós conseguimos retirar essas emoções de raiva, de rancor, de ressentimento, não é? como se diz, é, produzindo muita ocitocina, não é? vamos produzir muita ocitocina para que ela é, neutralize essas emoções negativas ligadas a uma memória, para que realmente o perdão se concretize. Então, quando eu limpo uma memória, é, quando eu, eu, eu limpo a, a, as emoções negativas vinculadas a uma memória, é, estou perdoando. Quando eu entendo uma situação de uma forma diferente, eu estou perdoando. Não é? E isso não tem nada a ver com dar, mas doar-se. Foi o, o que o Cristo fez durante toda a sua vida, não é? E exemplo aí também do nosso querido Chico. Chico não tinha nada. Não é? uhum. Materialmente, ele não tinha nada. E o perdão ele é tão importante, né, para a nossa evolução que Jesus fala para Pedro, né, não sete vezes, né, mas setenta vezes, sete vezes. Então as pessoas precisam usar, né, e usar dessa dessa ferramenta que Jesus trouxe e deixou. Pessoal, é assim, né? Mas é muito difícil, né, Ué? A gente entende também que é para certas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Eu mesmo, falando por mim, eu sou assim, eu sou... fala de mim, vai. Acontece uma coisa muito... Meio, eu, na, na hora ali eu confesso que me dá uma raiva, uma certa raiva. Porém, passou uma, duas horas, acabou. Acabou, eu não consigo guardar raiva, não... aí acaba. Acabou, só na hora ali, eu dou aquela... Não guardo rancor, não guardo raiva. Sei que ainda eu preciso melhorar muito, né? é porque ninguém é perfeito, só o mestre foi perfeito e é. Mas eu acredito que já é um caminho. Eu não consigo, eu mesmo eu tendo ali discutido com a pessoa, na hora de ter ficado com um pouco de raiva, mas passa. Eu tenho essa facilidade depois de, de limpar, tirar de dentro de mim. Eu não fico com esse ódio martelando, não. A pessoa não, não desejo mal. E tá, pessoa? Você falou uma coisa extremamente importante, raiva. Não é? É, ter raiva é normal. É normal. O, o cérebro humano, ele está condicionado para ter raiva. É uma das emoções básicas. Desde quando o ser humano começou o seu processo de desenvolvimento. Perdão. Perdão. Então, ter raiva é normal. É, é uma emoção básica ao lado do medo. Então, é impossível, é impossível não ter raiva. Só não tem raiva um espírito puro, né é. Porque já se despojou disso. Não é? Agora, é, quando nós guardamos a raiva e ficamos martirizando... É Pensando em vingar, se é em rancor e ressentimento. Aí é problema. Pensando é em se é? vingar, né, Wellington? Né, Criando aí situações é. para vingar, para desforra, aí que é o problema, né? Problema em sério. É. Né? Problema em sério. E, e, infelizmente, a gente vê... É. A gente é. vê muito isso, né? Não deveríamos ver... Mas, infelizmente, a gente convive muito com isso. E, por incrível que pareça, não é? O quanto é necessário, é importante nós debatermos sempre as mensagens do Evangelho. Não é? É atualíssima essa mensagem. É realmente o que nós precisamos de nos tornarmos pessoas melhores e o que promove essa mudança de comportamento para melhor é o exemplo do Cristo e a mensagem que, que ele nos legou, que ele nos deixou para nós. É óbvio e evidente que estamos nos referindo também ao trabalho do, dos bons Espíritos, dos Espíritos superiores e dos missionários encarnados também, que, que vieram nos ajudar, porque nós precisamos de exemplos menores também. Faz parte, né? o processo de educação se dá através do exemplo. Não é? é Para eu. atingirmos eu, aí eu, esse eu. grau de sermos misericordiosos. Eu costumo falar assim, nós estamos no nível de evolução, ainda bem que já estamos né, nesse nível de evolução, Saindo daquela. É, é, estamos no caminho, né? Que acabamos encontrando, mas que ainda estamos muito aquém desse, disso, que quando vem um espírito superior, né, um espírito mais evoluído, ele se destaca muito fácil no nosso meio, né? Porque é, é, a gente. É fácil você que nem Chico, né? com toda a bondade, todo o amor que Chico veio trazer para nós, se destacar, porque nós estamos, na verdade, teremos que ser, mais ou menos, aqui, daquele nível de Chico, tá? chegaremos um dia. Mas isso, eu tiro isso como, ah, ah, ah, como que eu vou dizer para você, a diferença que existe ainda entre nós, na nossa condição de posição, para esses espíritos que vêm, como você falou, que Jesus nos devia, né, periodicamente, para trazer, né, para reforçar o seu ensinamento. Então a gente ainda tem muito que aprender, porque a gente está muito, muito longe de, né, de ser um Chico Xavier, de ser uma Madre Tereza, de ser um grande, pô, né? Então é, é a gente tem que olhar aí, mas eu pô, mas eu vou chegar lá. Depende de mim, né? Depende de mim. Lógico, né? E nós e nós já temos uma condição muito grande pelos recursos que temos à disposição. E o espírito André Luiz, se não estou enganado no ideal espírita, é, André Luiz ele é, muito, ele é muito certeiro, né? frases rápidas, muito assertivas, ele chama a nossa atenção é, para termos cuidado. De três em três anos, como que está a nossa mudança porque a partir do momento que nós já temos conhecimento da doutrina espírita, é, nós já podemos fazer muito. Muito em nosso próprio benefício, não é? para a nossa transformação. Então, de três em três anos, ele sugere que façamos uma autoanálise e vejamos aí o que nós já, já melhoramos. Até porque né, nós tivemos o, o melhor professor, né? o melhor mestre. Então, é, eu, eu vou te agradecer muito, né? Ficaria horas aqui com você. É, muito obrigado, muita gratidão pelos ensinamentos que você trouxe para nós. Eu te agradeço em nome dos trabalhadores da nossa casa, né? A diretoria dos frequentadores do Chico. Muito obrigado, Ed, por participar da live no Chico e trazer todo esse conteúdo importante, riquíssimo para gente aí. Muito obrigado. Agradeço a você, Ivair, agradeço a Vânia por ter sido elo de ligação entre nós dois, mas agradeço principalmente ao Centro Espírita Chico Xavier, de Bauru, pela oportunidade que está nos concedendo. Um abraço muito fraterno a todos que, exercitando a misericórdia da paciência, nos ouviu neste sábado e foi uma honra poder participar com vocês. Um final de semana de, de muita paz para todos. Gratidão a todos, gratidão às pessoas que nos assistiram. Obrigado, é Tchau. Tchau.